Olá a todos! Boa tarde! Está no ar mais um workshop da casa. Hoje vamos ajudar a construir um jogo tradicional em família. Com a aproximação do Dia do Pai, vamos aprender passo a passo de como criar o jogo 4 em linha. Um jogo criativo, divertido e desafiador para brincar em família. Portanto, temos um workshop especial Dia do Pai. Quem sabe uma sugestão para oferecer ao pai ou até para proporcionar um momento em família. Qualquer questão relacionada de como se deve fazer este jogo podem ser feitas através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós respondemos na altura, se for possível, senão mais tarde garantimos que todas as vossas perguntas tenham uma resposta da nossa parte. E para nos ensinar a construir este jogo, temos uma responsável pela oficina Casa Andante. Tem especialidade técnica de restauro, pintura de móveis e até colocação de papel de parede. Tem preocupação de nos seus trabalhos reutilizar materiais de forma a dar uma nova vida e é uma presença que já é habitual nas nossos workshops da casa duas boas-vindas à Margarida Lopes Olá Olá Margarida, boa tarde! Olá Rui, boa tarde! Obrigado Obrigada. pela tua presença, Igualmente. uma vez mais! Também agradeço imenso e cá estamos então para mais um este especial Dia do Pai, uhum. não é? Temos aqui um jogo lindo eu vou dar um passo e vou já mostrar este é o jogo quatro em linhas que eu construí e que vou fazer aqui o passo a passo para lá em casa, em família, o pai com o filho, a mãe, o que seja, construírem e desfrutarem depois. Portanto, isso é uma réplica maior do, Exatamente. do jogo. Exatamente. Este é, é especial para exterior, jardim. Portanto, quem tenha um jardim e queira fazer uso e depois de um almoço é uma brincadeira gira para toda a família, desde os mais pequenos aos maiores visto que é um jogo fácil e, e divertido. Pronto, foi este que eu construí uh, e agora tenho aqui o passo a passo, também numa versão mais pequena, para quem não tenha jardim, possa também usar dentro de casa uhum. o mesmo jogo. E também pelo espaço de trabalho tive que realmente fazer o mais pequeno, que é esse que vamos então fazer o passo a passo. A qual é o primeiro passo? O que é que temos para pensar de início para desempenhar esta tarefa? Ok, então é assim, o primeiro passo é realmente as madeiras, não é? É o, o material, a matéria-prima que nós vamos usar, tendo em conta que se tiverem, lá está aquela situação de terem madeiras em casa que já não usam e que possam realmente adaptar ao projeto, ótimo, porque é bom sempre reciclar e reaproveitar os materiais, é o ah. que eu faço sempre. Uhum. Caso não, aqui o Leroy Merlin tem aqui, portanto, à disposição... Uh, Vários tipos de madeiras, eu aconselho, realmente, neste projeto, uh, esta madeira foi a madeira uh, contraplacado foi o que eu usei neste neste projeto maior e é o que eu vou usar no mais pequeno. Tendo em conta, Rui, que uh, deparei-me também no meio do trabalho, porque usei também uh, MDF e é, talvez, um bocadinho mais fácil para trabalhar, uhum. portanto, é uma opção também, dá para pintar. Uh, e fica na mesma o, o mesmo trabalho e talvez mais fácil depois para na execução do trabalho. Em qualquer dos tamanhos escolhidos, seja a versão maior ou a mais pequena? É o que quiser, portanto, okay. pode se tiver MDF em casa que sobrou de um trabalho, pode, se não der para fazer o um maior, faz o um mais pequeno, mas portanto o projeto está disponível para qualquer tamanho. Até o primeiro passo, escolha da madeira. Ah, pronto, a escolha da madeira e também a espessura. Convém que não seja uma espessura muito pequenina, porque senão, o que é que acontece? Quando nós vamos fazer a furação, Uh, sobretudo uh, no contraplacado pode rachar e, e não corre bem portanto, convém que pelo menos tenha um centímetro ou dois, mas um centímetro é o quanto basta de espessura, de espessura. ok, está escolhida uhum, as madeiras são Amadeiros, estas então, que eu trabalhei e que eu aqui para mostrar e vou pôr agora aqui e vamos avançar então com o projeto então Rui cá vamos nós primeiro passo que eu vou colocar isto a fazer uhum. é, sem dúvidas, a escolha do tamanho que nós queremos para o trabalho. Portanto, porque aí vai nos ditar toda a orientação do trabalho e toda a marcação do trabalho. Portanto, se quiser maior, penso até que está disponível já as medidas deste que eu construí. Para uhum. um o maior? Exatamente. Se não quiserem, é só também reduzirem, tendo em conta que nós temos que ter uh, sete uh, casinhas, portanto sete na, na horizontal, e cinco na vertical. Cinco na vertical, pronto. sim. Uh, este é mais ou menos a, ba a base do jogo, tanto convém respeitar esta esta parte. E pronto, então vamos começar. Ok, então vamos a isso. Imagina ao... que eu tenho este foi o jogo que eu decidi fazer mais pequeno. Uh, a primeira coisa que eu tenho que fazer é então se eu decidi este tamanho, eu tenho que uh, até vou começar aqui a falar já numa que é importantíssimo. Esta é a craniana, portanto, é uma serra circular, que eu depois vou fazer aqui um exemplo de corte, que é esta que nos vai fazer, portanto, o nosso corte dos nossos orifícios todos para o jogo. O que é que acontece? Eu tenho que trabalhar com duas medidas, tenho que trabalhar com uma medida que vai ser a que vai furar na base e tenho que trabalhar com uma medida de um centímetro acima, que é a que vai depois fazer das malhas para o jogo. Até okay. este passo é de extrema importância. Este é? é importante porquê? porque quando eu vou definir este, este tamanho, eu já tenho que ter duas cortadas para eu poder fazer a minha marcação certa. A marcação é a parte mais importante uh, da construção deste jogo. Isto porquê? porque elas têm que bater todas muito direitinhas, porque senão não vai claro. bater certo depois no trabalho. Portanto, esta parte, com, confesso que é a parte que a pessoa tem que fazer, tem que ter um bocadinho mais de paciência. E isto vai nos ditar depois o passo a seguir, que é também muito importante, que é a furação. Uhum. Portanto, são os dois passos, digamos que no trabalho, que requerem alguma atenção uh, e calma. Pronto, porque depois todo o resto é a montagem, é a desfrutar de... Digamos que é um trabalho mais minucioso, o início, é, não é? É porque tem que bater tudo certo, ok? Pronto, então okay. aqui eu, o que é que acontece? Um, eu fiz logo, decidi fazer esta medida e então fiz logo dois cortes. Fiz um corte aqui, no, numa placa ao lado, que é para eu ter esta medida, ok? Uhum. E a seguir pus mais um centímetro, uh, portanto, ou seja, a craniana acima, uma tem cinco centímetros de diâmetro e a outra tem seis. Ok, é um centímetro de diferença é de uma um, para a outra. Exatamente, eu vou explicar isto porquê, porque quando eu faço este primeiro furo, esta peça passa-me de um lado para o outro, não é? Esta vai ser guardada para um outro projeto, que eu tenho imensas destas, portanto, guarda-se, não se estraga. Exato, reutiliza-se. Exatamente, já tenho uns projetos para ela <risos> e então vou fazer uma maior. Esta depois é que vai ser a malha do jogo, ou seja, esta é que vai tapar o orifício, porque senão passava de um lado para o outro e não, não daria para jogarmos, pronto. Isto é importantíssimo, okay. termos estas duas. Porquê? Porque é sobre estas duas que eu vou fazer a marcação depois do meu jogo. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar tendo em conta que um, é composto esta é, é, este painel é composto por duas guias laterais. São estas que isto está aqui em desenho, aqui. Uhum. mas eu depois vou vou ter ali para exemplificar. Portanto são duas guias que eu vou ter que vou ter que pôr em cada parte para finalizar portanto, os painéis. Uhum. E vou ter que usar também esta guia. Esta guia, o que é que ela vai fazer? Eu vou usar uma, duas, três, quatro, cinco, seis guias. Do tamanho sempre da, da, da placa. Estas vão ser as guias que eu vou ter que usar para as fichas passarem direitinhas aqui. Não se cruzarem e okay. não passarem de um lado para o outro. Portanto, Isto é importantíssimo. Cá está o outro passo também importante. É importante. Portanto, Eu tenho que ter estas marcações todas muito certas. Porque depois estas guias vão ter que ficar aqui não é? E então se elas ficarem um bocadinho tortas ou mal medidas, o que é que acontece? Quando eu for meter a ficha ela não vai para baixo ou fica meio do jogo, portanto, isto é importante é realmente a marcação então, o que é que nós precisamos para a marcação? Precisamos de um lápis precisamos de uma de uma, uma fita, fita métrica. e precisamos de uma régua e um esquadro. pronto precisamos de um espaço livre e precisamos fazer contas uh, e isso é o que vocês veem aqui eu já dividi tudo isto em 6 centímetros e meio portanto que eu tenho que dar a 1 um milímetro de cada lado que é para a ficha ela passar, uhum, não bater sim, poder deslizar. Pronto. e então eu vou dividir todo o espaço que eu tenho uh, e vou fazer então uma marcação até cá cima e nesta marcação eu vou depois dividir a meio portanto ou seja eu tenho aqui um, a régua não é e faço um dois três quatro cinco furos mas nós podemos escolher os orifícios que entendemos não é não tu tens que fazer todo o jogo com as 35? Com as 35, okay. exato, porque é, imagina, é o que eu tenho aqui, uhum, não é? Exatamente. E entretanto tens que fazer as marcações todas de acordo com as fichas que tu tenhas, que tu vais cortar, que eu já vou exemplificar. Isto é importantíssimo, porque sem estas fichas tu não consegues... Porque eu quando estou a construir o jogo, repara, eu tenho que ensaiar bastante, não vou só fazer, mesmo depois das minhas medidas... Eu vou pôr isto para baixo. Um, o que é que acontece? Eu quando eu coloco aqui, antes de eu colar e, e ajustar, depois vou explicar como é que é, eu tenho que ter a certeza que esta, que isto passa-me aqui bem, uhum. portanto, portanto esta, sim, são estas medidas certinhas que eu estou a falar e que peço mesmo que tenham algum cuidado, porque senão vai vai a placa, vão ter que arranjar outra placa e construir de novo, pronto. Depois de fazer estas medidas, é fácil, eu tenho já os quadrados todos, só tenho que achar o um meio. Portanto, é fácil, com uma régua e um esquadro, achamos o um meio do quadrado. Isto porquê? Porque é no meio do quadrado que eu vou ter que usar depois uma broca de madeira. Portanto, cá parafusadora é um instrumento também que vai ser necessário neste trabalho. Portanto, é bastante importante. Uh, depois de eu ter todas as minhas marcações feitas... E qual é o diâmetro da broca que estás a utilizar? Esta é 6 seis, seis. seis milímetros, okay. sim. É, isto porque Esta broca, no fundo, o que é que ela vai servir? Vai servir uh, para fazer uma guia à, à furação que eu vou fazer com a craniana. Eu vou-te explicar o, o que é que eu quero dizer com isso. Pronto, então é assim. Aqui. Há uma coisa muito importante que eu tenho que dizer. Tu, quando começas a fazer este trabalho, vais usar duas placas. Vais usar uma placa que vai fazer a frente e vais usar uma placa que faz a parte de trás, okay? portanto eu já tenho aqui duas placas e muito importante é, quando tu começas este trabalho, tens que ajustar bem o tamanho das placas e, e apertar a placa uma à outra, para, quê? para que elas estejam completamente alinhadas para que todo o trabalho seja tanto na frente como trás. portanto não há certa... Vai um bocadinho para o lado, depois quando vais alinhar já fica tudo torto. E para todo. aí tens a ajuda de um grampo? Aqui eu ponho um grampo, até ponho mais, pronto. Eu aqui não tenho realmente muito espaço assim para fazer, mas eu normalmente ponho um em cima e um embaixo, para ter a certeza que ele não oscila nada. E então, depois tu tens as duas placas, portanto tens a certeza de que o teu trabalho vai ficar direitinho, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Já tens então decidido a tua marcação, já fizestes a tua divisão toda, Okay, com a rega e com o esquadro uh, já achaste aqui o meio okay? este meio vai ser onde uh, vamos fazer então a tal furação uh, uhum. que é realmente um a, parte, a para é, parte também mais delicada digamos do trabalho quem nunca trabalhou não é nada complicado a trabalhar com uma craniana é uma serra circular é, realmente tem que ser alguma calma e fazer devagarinho, porque é muito rápido, acaba por não correr, às vezes, muito bem, mas é super fácil, portanto é um trabalho que se faz bem, uh, só uma paciência, não é? Porque temos de fazer muitos furos, mas até é divertido, eu acho uhum. que em família vão, vão se divertir bastante fazer esse trabalho. É necessário lixar a superfície antes ou... ou não? Não, é assim, é necessário tu fazes o trabalho todo, e quando tens o trabalho todo cortado, porque vamos trabalhar uhum. com ripas, vamos trabalhar com outras madeiras que vamos vamos cortar com a caixa também de, e o serrote. Uhum. Quando tens o material todo, eu normalmente primeiro corto tudo e depois então antes da montagem, eu já explico, é aí é que faço essa parte okay. de, de preparação. Então no depois... início não é necessário. Pronto, no início temos avançar. que nos concentrar é com a marcação, temos Exato. que nos concentrar uh, com a furação, e depois, então, é que a montagem é que entra depois outros passos, que também são importantes, claro, que claro. os acabamentos também é, têm muito a ver com com depois dar mais nas vistas a peça ou não. Ora bem, então, hum, como eu estava a dizer, eu neste caso já tenho aqui, então, as minhas marcações todas. Este bocado aqui que tu estás a ver, vai-me sobrar. Ou seja, eu depois, em bancada, vou cortar este bocado de Portanto, Ou seja, o meu trabalho é, basicamente duas ripas que vou levar aqui e as guias aqui. Então, Estas na extremidade sai Sobrou e vais reutilizar, não é? Não, esta já, talvez não, <risos> não, não. Mas, mas pronto, vou ter que cortar, não é? Porque ela não okay. faz parte do jogo, se não chegava aqui ficava um espaço maior, portanto, aí lá está, as contas que nós fizermos, por isso é importante que tu decidires o tamanho do, do teu trabalho para poderes depois fazer as marcações e ficar tudo certinho, porque tens de ter uh, os tais 7 uh, por cinco, uhum, pronto. Claro. Ok, então, isto, uh, eu já fiz aqui uma, uma amostra, portanto, já, já fiz aqui uma furação guia, uh, as duas peças são importantes, elas estão juntas, porque quando eu vou fazer esta furação guia, que é a primeira furação que eu vou fazer, é pegar numa Esta no... a furação foi a que tu referiste há pouco com a broca para madeira. É esta, pronto, tenho uma broca para madeira, eu aqui, neste caso, já tenho o meio, o centro do, do meu quadrado, onde vai passar a, a minha porque ficha. Porque convém assinalar primeiro antes de irmos furar, Por isso é? é que tu tens que achar aqui o centro, não é? Porque senão depois é furas um bocadinho mais para o lado um e depois não bate certo. Portanto, É importantíssimo, realmente, neste trabalho, é as marcações, a atenção das marcações e a furação. Isto é o mais importante, porque depois é o que nos vai editar ali o jogo, se vai funcionar ou não, não é? A partir do momento que já temos isto, é temos que furar todos. Ou seja, eu tenho que chegar aqui ao meio... Não é? E pronto, eu não vou furar para não te furar aqui a tua bancada, mas é assim: eu como tenho as duas placas, Rui, muito assim, pronto, está por baixo. Eu como tenho as duas placas juntas, uhum. ou seja, eu estou a furar já as duas placas, estás a perceber? Entrou numa e entrou na outra. É um a distante... impedir aqui a nossa. Sim, a então, boa. Esta furação tem que passar de um lado para o outro. Pronto. E há uma coisa que eu quero explicar, sobretudo quando se está a trabalhar uh, com contraplacado, é que pode acontecer uh, o contraplacado às vezes estala, porque é uma, uma madeirinha mais fina. Sim, é mais fina. Que não pode. se preocupem, porque estas partes que vão estalar, o que é que vai acontecer vão ficar para dentro. Portanto, ou seja, para fora. Mas vamos passar um na mesma, depois um acabamento, não é? Não vai ficar só tudo mal. Mas é o que vai ficar realmente por dentro. Mas é importantíssimo. Então não tem problema ficar não, isso não é tem, Um tipo MDF por exemplo já não acontece isso, lá está uhum. porque é outro tipo de material, claro. este aqui como é madeirinha lá e faz isto mas passas uma lixa também fica tudo bem não há problema e esta furação com esta broca, então sim ela tem que ser feita em todos, todos, todos, todos. é o passo logo depois de fazer aqui a, a, a nossa contagem e, e tudo certinho, é fazer isto é pegarmos nesta e furamos as duas placas de um lado ao outro para isso, aconselho, bem, se vão improvisar uma bancada em casa, foi o que eu fiz aqui. Eu fiz uma bancada com dois barrotes mais altos para tu poderes fazer as furações, sobretudo quando estiveres a trabalhar com esta, porque senão vai bancada, vai tudo, não é? tens de ter uma altura e é mais seguro e é também. É mais seguro, claro. Pronto, eu fiz aqui esta bancada, lá em casa também podem arranjar qualquer coisa mais alta e levarem um bocadinho e usar uns grampos. Já tens aí uns grampos também à mostra? Uhum, sim, temos aqui. Embaixo. Uh, os grampos dá muito jeito, como viram, uh, há vários tamanhos também aqui disponíveis. Uh, para este trabalho não é preciso grampos muito grandes, portanto, este, este, este tamanho normal de grampo é o suficiente. É o suficiente. Uh, vais usar para as placas e vais usar depois para fazer as furações. É importantíssimo que as furações sejam feitas com segurança. Uh, e presas e bem seguras isto porquê? Porque eu vou explicar a segurança é importante também todos os trabalhos, nós vamos fazer um trabalho temos que nos divertir, mas também temos que, claro que pensar que, sim, que vai correr tudo segurança. bem e a família vai se divertir não é claro. e, e a segurança é importante e, e esta broca é, é assim, é uma broca é uma serra circular e, e corta portanto, se por acaso eu não tenho isto preso e me sai sei lá, pode-me acontecer, posso-me aleijar e não convém, não é? Portanto, esta, esta furação tem que ser segura sempre. Por isso eu montei esta bancada aqui. E eu vou agora só exemplificar aqui também essa parte porque uh, gostava muito de, de poder fazer mais, mas tendo em conta que não dá para fazer este projeto todo numa em tão pouco tempo, não é? Vou explicar então aqui e tu vais já ver, e as pessoas também vão ver que Pronto, esta é a parte que realmente que eu estava a dizer que é importante, que é apertar o grampo o para fixar os painéis de madeira, não é? É assim, isto, quando nós estivermos a fazer isto, convém termos mesmo isto, aqui estamos com um espaço muito limitado, mas pronto, ele aqui também não vai fugir. Então vamos mudar de broca. Esta broca é tal, é tal que eu uso para fazer a furação de guia toda. A diâmetro 6. A diâmetro 6. A partir deste momento, esta broca já não faz mais falta nenhuma, então vamos usar esta graniana. Ora bem, nós temos aqui então as duas peças que eu te falei, Sim, as dois tamanhos. no início. E aqui está. Eu vou usar a mais, a mais pequena, que é esta, que é usada no painel. E depois, numa placa à parte, vou ter que arranjar também uma placa com a mesma espessura, vou então furar 35 bolinhas destas. Porque estas são as fichas, imagina. Eu tenho aqui, uh, tens de ter uma placa e fazer essa furação toda para ter as, as, as fichas as para o jogo. As fichas para o jogo, claro. Uh, mas no painel é a mais pequena, não, não trocar isso, porque isto é importante também. Portanto, o painel tem de ser esta mais pequena, que é a que vai sair daqui. Isto podemos usar uma parafusadora sem fios, perfeitamente. Estas cranianas, estas se quiseres, até podes passar, Rui, aí para eu explicar também um bocadinho que aqui nós temos disponíveis. Ah, aqui nós temos exemplo? Sim. É... Pronto, temos, é, temos vários, vários temos tamanhos. É exato, temos vários tamanhos. É só vir aqui à loja e só vão realmente. Estas aqui são tamanhos fixos. Ou seja, se eu decidi fazer estes dois tamanhos, comprei estas duas. Compra podemos comprar assim só separadas ou então temos um formato uh, que por acaso eu usei este porque, porque um, ali uh, o diâmetro que eu precisava para ali eu não encontrei em loja estava esgotado nestas então comprei estas porque esta é um, uma forma em que faz a mesma coisa só que faz até aos 20 cm de diâmetro portanto okay. nós podemos uh, acertar até à medida que queremos. Claro. Portanto, esta é uma, é uma parte é nova também, que eu não conhecia. E temos estes conjuntinhos também mais pequeninos. Uhum. Também à venda. Qualquer um destes é uma hipótese, não é? Também peço desculpa. E temos esta também. Eu tenho que virar, mas peço desculpa. À vontade, Marguerite. Ora bem. E, entretanto, já falei um bocadinho aqui sobre a uh, cranianas. Que é importante. Eu estou a ficar sem voz. Ora bem, então. Essa é importante, no fundo, esta é a tarefa que é mais importante, não é? É mais importante. É ter isso e é ter uh, a parafusadora sem fios. Mas podes respirar, querida. Não, Dá mas a eu estou ficar mesmo sem voz. há problema nenhum. Sem voz. Bem, então, vamos lá. Eu já tenho aqui então os meus guias, como eu tinha-te dito, e aqui vou fazer então uma furação. O que é que este vai nos fazer? Este guia que nós fizemos aqui é importante, porquê? Porque eu vou a esta entrada, ela vai-me entrar aqui, Rui. Uhum. Pronto, vamos encaixar aqui lentamente, com calma, e vamos segurar a parafusadora, porque isto aqui faz alguma pressão, e então vamos lentamente para ela entrar na madeira sem ser com muita força, a pressão pode estragar. estraga. Marguerite, deixa-me só dizer, se houver questões que, que queiram colocar, já sabem, estejam ah, à vontade, sim, sim, sim, sim, sim. através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que certamente estão a assistir, podem, podem colocar as vossas dúvidas que nós, nós respondemos. Ora bem, Rui, então é assim, isto hum, nós podemos colocar e tirar, uhum. não é? Uh, embora o importante é tu ter realmente as duas placas bem presas, e o importante é chegares mesmo até ao fim e tirares logo as duas, as duas, os dois... Duas... que segurar sempre, é importante aqui esta parte da furação, porquê? Porque lá está, tens de ter uma certa pressão e dominar a, a máquina, E dessa não é? forma tu furas as duas placas ao mesmo tempo, não? não há necessidade de fazer Eu vou furar individual... agora, mas sim, eu desta forma... Pronto, já está aqui uma. Uhum. Agora eu limpo isto por causa do pó e continuo a furar a outra. E fica tudo direitinho, pronto. Okay. Nós, ela realmente fica aqui dentro. Temos que fazer uma coisa que é pegar numa... Dar aqui uma ajuda, porque isto não sai assim. Então... Até é divertido, os miúdos adoram estas rotulinhas. Pronto, estás a ver, vens aqui, olha, já está. Com a ajuda de uma chave fenda, uma consegue chave -fenda se fenda, tem, tem que se tirar, pronto. Até claro. convém tirar primeiro primeira, a primeira, porque senão ela começa a encher muito, pois custa a tirar. Portanto, uma a uma, tira-se, guarda-se, e ah, este é tal, que não vai servir para nada, mas uhum. já vai servir para mais alguma coisa mais tarde. futuramente. <risos> e pronto, esta é a nossa furação, base, e okay. depois, então, vamos ter que mudar mais à frente. A broca maior. Este é um processo que podes fazer no final, uhum. de construís tudo, fazes isto. É igual modo, a diferença é, é que a, par... a broca é maior. A partir do momento que tens a primeira para fazer a marcação, é o que tu precisas. Depois uhum. podes fazer este, este trabalho e podes terminar uhum. depois no fim. Pronto. E é este, no fundo, a, a craniana uhum. é, no fundo, este, esta base de trabalho que se tem que ter cuidado, porque lá está, claro. é importante tem que ficar direitinha, o importante é realmente as placas ficarem completamente seguras para que tudo isto... Bem fixas, não é? Fique tudo direitinho, pronto. É um trabalho que faz um bocadinho de pó. É normal neste tipo de trabalho, não é? varre-se, mas é divertido, é engraçado, eu acho. E então nós vamos, vamos fazendo, vamos fazendo até acabar. Quando acabarmos, só podemos parar... Quando terminarmos realmente de fazer toda a furação, a furação não dá para parar a meio e abrir e não, é quando ela está fechada é Do para... Do princípio ao fim, Pronto. começar e... e acabar. E então ela fica assim, então, ou seja, aqui já furou as duas placas, eu tenho aqui. Exato, em simultâneo. Aqui não furou as duas, lá está, porque ainda uhum. iria furar, mas é, o processo é basicamente este. Sim, mas dá para perceber bem pronto, então lá está, aqui vou ter as tais guias que eu vou colocar que é o final do, do jogo e aqui vão ser as nossas guias pequenininhas que vão ser as guias para dividir o jogo basicamente o painel é este uhum. pronto, e o que é que acontece, agora eu trouxe um já mais avançado tem que ser isto já é é o passo uh, a já seguir. Já é o passo é? a seguir, que já furei tudo. Exatamente. Portanto, já, já tenho esta parte que eu tinha falado, Rui. Lá está, que lasca um bocadinho. Que mas tu fez... sugerias ficar para dentro? E não, mas estas não ficam para lixar. dentro. Não, mas vamos lixar sempre e pintar sempre, fica o, o trabalho mais, mais perfeito. Mais perfeito, claro. E então, eu fiz esta versão mais pequena, que é para vocês verem as duas placas furadas. Estão as duas. Uhum, exatamente. Uh, neste caso, Rui. Portanto, isto é o interior da placa, não é? Exatamente. É a parte estas de guias dentro. que eu falei, estas guias que Sim. eu falei que são importantes, porque são as guias que nos vão definir aqui esta entrada que eu te falei do jogo. Vamos a ver. A peça o disco é colocado em cima e desliza? E a ficha vai caindo e vai deslizando, portanto. Agora imagina tu se esta se este guia tiver mal posta, se esta tiver desviada quando eu chegar aqui a meter a peça, ela não entra. E lá está, pois fica, temos que tirar tudo e voltar tudo ao princípio. Tem aqui uma questão, Margarida. Quantas Sim. rodinhas temos de fazer na totalidade? 35, pronto, né? 35, não é? Uhum. Uh, a não ser que queiram fazer um jogo mais pequenino também. Uh... Porque é essa hipótese, não é? Ah, não é temos que seguir os 35. Não tem que seguir. Agora é assim, quantos mais, mais hipótese tem da pessoa estar ali a brincar e a jogar, não é? Mas, mas tem que se fazer, pronto, é realmente a, a parte que, que eu acho até bastante divertida. Sinceramente, gosto de estar ali achas a... Que não, 35 achas não, não resulta, fazemos menos, menos que 35. Sim, resulta, tens, tens que ter sempre pelo menos cinco de, de altura, uh, e sete, normalmente o jogo uhum. é assim, não é? Mas também se for um sim. jogo assim mais para miúdos, Podemos se calhar pode-se é? adaptar, sim, é assim, o tamanho no fundo é um bocado o que a pessoa quiser decidir fazer, não é? Claro. Uh, este tamanho é um tamanho, versão mais casa, é um tamanho que eu fiz no fundo, porque eu não tenho um jardim e quero Esta uma coisa é mais casaire, pequena, é? é mais caseirinha, mais para o inverno. <risos> e, e pronto, aqui está uh, realmente as duas placas furadas. Esta é tal guia que eu te falei. Uhum. Tem de um lado e tem do outro. Tem de lado e do outro. E tem as guias então do meio. O que é que acontece? O que é que eu vou usar aqui? Eu vou ter que cortar estas ripas. São ripas de, de, de pinho. Uh, isto é de casquinha. Eu vou ter que cortar estas ripas deste tamanho exatamente. Portanto, do tamanho que eu tiver escolhido o jogo. Ou seja, desde do, do princípio ao fim, eu tenho que cortar esta é pequena que era do outro um, aquele é mais pequeno que eu tinha ali portanto Ao ela, escolhermos o tamanho ela do tem jogo, que bater aqui fazer esse corte exatamente e tem que cortá-las e então o que é que eu tenho que fazer eu tenho que cortar estas duas ripas tenho que cortar estas peninas e tenho que cortar uma ou outra no fundo para fechar o jogo okay. o fundo é a base do jogo não é a base do jogo aqui neste como é um, é um formato maior é esta ripa aqui, esta ripa, porque senão as, as fichas vão caindo, não é? E, e às tantas não consegues ter jogo nenhum. É necessário, uh, neste tamanho então, é mesmo necessário uh, fazer. Eu meti aqui uma, uma dobradiça, uhum. eu, depois no fim vou fazer exemplificar, mas okay. só faço no fim. E então adaptei, uh, como eu estava com alguma dificuldade, não havia também uh, os ímãs que também se pode pôr um ímã, então peguei numa cavilha de madeira, peguei numa destas rodelas, furei uh, esta com cola, meti uma cavilha de madeira e fiz de, de apoio. Portanto, e resolvi resolvido. resolvi okay. logo, comecei a pensar o que é que eu vou fazer, que eu não... Essa o base de referiste, tem as duas funções, permite segurar as fichas e também libertar quando, quando termina o jogo, não é? Exatamente, ela neste momento está a segurar, quando eu terminar, eu afasto um bocadinho aqui nesta parte que está presa, isto é uma dobradiça, eu levanto e as fichas caem e as fichas todas. E Para claro. tu novamente a jogar, não é? E caem nessa base que tu, que tu construíste em Sim, pode é abaixo, eventualmente é? cair alguma para mas uhum, também não, claro, não faz claro mal nenhum. Sim. sim, esta base, esta base que eu fiz aqui, que nesta aqui não vou construir porque não há necessidade. Portanto, é uma base também que o que é que ela vai ter no fundo tem uma... Uh, tem uma ripa e duas laterais é como se fosse uma caixinha é parafusada tem uma coisa super simples também para não complicar muito uh, é importante realmente neste jogo de exterior para termos até para guardar as fichas eu acho que faz falta esta base a ideia é retirarmos dessa base para colocar no jogo, não é? exatamente, a pessoa está a jogar e vai tirando e também não é isso Rui é que esta base ajuda um bocadinho a, a estrutura do a estruturar o... Um, um, a peça toda, não é? Porque ela está aqui presa, portanto faz aqui uma, uma certa força. Este, neste caso, é um pequenino, não tem grande estrutura. Sim, e não há essa necessidade. Agora, mesmo. isto para o jardim, com vento, convém que esteja uhum. com o um pé justo, que já vamos falar também depois do pé, porque eu tenho que falar também um bocadinho mais deste, porque este é o que está a sair as, as medidas, não é? Mas pronto, mas então, o que é que nós vamos fazer? Vamos então colar com cola branca. Portanto, eu uso normalmente, uso esta cola branca de madeira. Uh, já temos o painel todo solto e vamos então colar peça a peça as nossas guias, ok? Ok, olha, ladinho. tem só aqui uma questão. Sim. Quanto tempo demora a fazer este projeto? Uh, olha, é assim, Rui, uh, eu tenho que ser sincera que este projeto... Uh, eu, para mim, faz mais sentido em família fazerem eh, por duas fases ou três, não é? Porque senão acaba por ser um bocado intenso, porque, repara, só para fazer esta furação requer algum tempo e alguma calma, porque não, não é se chegar ali e vamos furar e lá, tá não é? Portanto, é assim, basicamente, diria que assim bem trabalhado um dia a família toda, uhum. um lixo, outro, acho que sim, acho que não ia pintar. Já, já que foi feita esta, esta questão, que aproveito para, para te perguntar, que dificuldades é que nós temos eh, ao fazer este jogo, ao construir este jogo? É assim, eu uh, considero que a dificuldade maior aqui talvez seja a furação, com a craniana, porque é realmente a que dá mais trabalho, porque todo o resto das medidas, a, a divisão, essa parte é, é uma questão de fazermos contas, não, não é importante, não, acho que não faz assim grande dificuldade. Uhum. A furação, talvez pronto, já tem que ser ao pai ou ao mãe mesmo, que, que trabalhe, mas seja alguém que tenha algum controlo na, claro, na professora. Claro, até por uma questão de segurança, claro. uma questão de segurança, crianças, isso não é, não é conveniente, não é? Depois, a parte da colagem, essa parte toda, já acho que já podem os mais pequenos uh, Daí ser um jogo que envolve toda, toda Sim, a família, podem, não é? A construção deste podem. jogo dá para uh, dá Ora para bem, nós isso. quando tivermos aqui uh, uh, todas estas ripas que eu tenho aqui de pinho, eu corto tudo, não é? Porque isto tem de ser cortado, não é? Vamos, vamos ter a, a, tudo à medida feito, Portanto, eu uso toda a gente quase tem, tanto uma serra de madeira e uma caixa de uma esquadria, caixa de esquadria. Que dá imenso jeito. Uhum. Aí faço as medidas e faço estas são madeiras muito levezinhas também para cortar. Também por é isso, fácil o corte, não é? por isso também eu acho que estar a trabalhar com este tipo de madeiras acaba por ser também mais fácil, no sentido de ser também mais fácil para cortes. Porque repara se fossemos trabalhar com pinhos maciços, já era já, já era, dá mais trabalho, portanto, se, se quisermos fazer. Ora bem, então aqui esta base que eu fiz, é uma base que vai assentar na mesa, e neste caso é uma base que já está a fazer de base sustento, que é esta, portanto eu não preciso construir esta base. Neste jogo mais pequeno? Neste jogo o que eu quero mostrar aqui realmente é o quê? É a construção, a parte da marcação, é a parte da furação e a parte desta montagem. Esta é em comum a todos, depois ou temos um pé fixo, que é este caso, ou então passamos para aqui, que este foi feito um pé, uma guia, que digamos que esta guia que eu vou pôr aqui, daqui a um bocado já vamos fazer, eu vou pôr aqui e fechar, é esta que eu fechei aqui, só que esta esta vai terminar aqui, uhum. não é, porque tem uma base, esta vem cá de cima e ao mesmo tempo já me faz a guia que vai fazer fechar o jogo fazer o remate do jogo, digamos, e vai fazer também de pé. Essa é uma das diferenças encontradas entre o um tamanho maior do jogo e o outro mais pequeno, claro, não é? Também temos que ter madeiras maiores, não é? Temos claro. que ter, para, para fazer este jogo, já temos que ter madeiras maiores. Então, aqui, uh, corta-se duas ripas, portanto, nós, a partir do momento que temos este tabuleiro, temos as medidas todas, portanto, temos cortado, já sabemos que temos que cortar esta, com esta medida de ponta a ponta, e já sabemos que o pé tem que começar lá de cima até à altura que nós decidirmos que queremos a altura do jogo. Isto é importante. Esta estrutura é importante, então, se é para o exterior, que tenha uma resistência, porque vai para fora e vem o vento e vem tudo. Tanto, ele tem que estar realmente bem estruturado. Daí a base que tu referiste há pouco, e daqui não é? a base que eu referi. Isto, esta base pode ser feita de várias maneiras. Eu simplifiquei no sentido de ser uma base mais fácil também de construção porque há uma outra base mas já tem que ser com cortes a ângulos de 45 já temos que ter uma parafusadora para fazer um... Eu penso que para um jogo não precisamos de que uhum. seja uma coisa tão técnica e aqui funcionou bastante bem. Sim, Agora, é, mais é mais simples. e o que é que eu optei? Eu comecei a olhar e comecei a perceber. Eu tenho que ver que isto vai para a rua. Portanto, tenho que ter aqui uma estrutura uh, que aguente, não é? Base sólida. E então tinha lá umas, um, tinha umas cavilhas de madeira maciça, uhum. por exemplo, agora tenho aqui esta, que também daria. Uh, e então eu cortei as cavilhas, Já está, a madeira. material. aproveitei o material, um sim, que, aliás é igual àquilo. E o que é que eu fiz? Eu aqui uh, fiz só uma coisa que também não é muito difícil, uh, que usei umas cavilhas no pé, portanto, ou seja, eu tenho o pé, da, do, tenho o pé do, do jogo e ele então não me vai assentar só aqui, Tanto eu usei, mostra-me estas cavilhas de madeira que tu tens aqui, se a favor. Pronto, então usei estas cavilhas, okay. ah, usei aqui nesta, neste pé, fiz a furação, meti duas cavilhas, meti cola branca, encaixei o pé, ou seja, o pé ficou mesmo ficou seguro. Ficam fixas com a cola branca. Não? Pronto, só com a cola branca não ficam assim tão fixas, portanto aqui convém que realmente que seja uma estrutura sólida e resistente. Okay. Neste caso, como não temos pé, acabei por usar um pé mais largo, que é vai fazer de pé, portanto que é esta parte, no fundo que acaba por ser o pé do, do meu jogo não é? e ao mesmo tempo ele fecha aqui e já as fichas já não vão cair para lado nenhum. Aqui temos uma situação diferente, que é como é que nós tiramos as fichas. Exatamente, é? Como, é que, como é que acontece Pronto. neste tamanho de jogo? Pronto, Eu, depois de ter isto tudo montado, já tenho isto tudo cego, uh, convém também dizer que é por isso esta parte não... não é um trabalho que convém de um dia para o outro, porque vamos ter colas para secar também, não é? Porque quando eu puser aqui colas nestas ripinhas convém que elas estejam umas horas uh, a secar sem mexer, para elas ficarem direitinhas porque isto tem que ficar mesmo direitinho com aquelas marcações que nós fizemos porque caso contrário, depois uh, lá está, temos problemas e, e no fim de estar seco é que vamos então fechar o jogo pronto, lá está uh, o jogo vai ser fechado esta é a parte fica tipo uma sanduíche não é? uhum. Ela bate aqui neste e faz aqui esta ranhurazinha que é a espessura que nós precisamos para as fichas entrarem. E então aqui já temos também as nossas, já temos também as nossas hum, guias cortadas, que é estas que eu estava a falar, portanto, que elas vão acompanhar a altura. Ou seja, esta guia é a mesma que esta, só que esta faz de pé. Não é? Continua e faz o pé. Esta, esta tem esta base, não é? Mas esta é a guia que nos vai fechar o trabalho. Claro. Portanto, isto também é importante. Tem aqui uma questão, Madeira. O jogo tem 35 fichas. Qual a sequência das fichas para um jogo mais pequeno? Portanto, é dividir é. a meio. Pois. Agora, tem que ter sempre 4, linha 4, uhum. não é? Sim, daí quatro 4 em linha. Tem que ter sempre a linha 4, porque senão não dá para fazer pelo menos este jogo. Uh, agora, então, vou, vou fechar o jogo e vou. Ah, era isto. Eu quero a parafusadora. Ah, uma coisa importante que é sobre um, o acabamento. Nós quando acabamos de fazer esta parte uh, da furação toda, vocês vão reparar que vão precisar mesmo de lixar todos estes orifícios porque isto. Fica tudo uh, pronto. Assim, Até é mesmo casa. necessário lixar, não é? Para um é mesmo, é mesmo necessário lixar uhum. e também é necessário lixar estas peças, porque isto é, há trabalho para toda a gente lá em casa. Para os mais pequenos, <risos> podem é lixar. Pois, porque isto é lá que está, não é? Tem algum tempo, não é assim a correr? Porque senão depois fica tudo a aleijar nas mãos e porque a. já referimos há pouco, a intenção é mesmo envolver a família. Exatamente, elas têm que ter todas lixadinhas. Agora, eu pessoalmente acho que para finalizar o trabalho, eu vou, como eu vou fechar isto, vou colar e vou fechar, convém que eu pinte antes de eu fazer este trabalho. Pronto, essa, eu ia-te fazer essa questão. Fazer e, essa eu questão. pensei que tu falar muito mais bem. à frente. Não, Quando é que eu... pintamos a, as peças do jogo? Depois de lixar, já estás na fase de cortar tudo. Já estás na fase de, de montares. Antes de montares, tens que lixar uhum. e tens que pintar. Portanto, ou seja, a montagem no fundo vai ser a última coisa que nós vamos fazer, não é? Uh... Então, depois de lixar, deveríamos pintar. Depois de lixar, temos que pintar mesmo, porque depois vamos fechar o jogo. Eu A partir do momento que eu vou fechar este jogo. Não me vai dar jeito de estar aqui com o pincel a dar as voltas, vai escorrer tinta, vai ficar tudo péssimo. Pois não é nada prático assim. Não é nada prático. Então, o que e é que, que vai tipo acontecer? Quando... tinta que tu aconselhas? Para madeira, esmalte, certamente. Sim, é assim. É, há vários. O acabamento, depois, também é um bocado relativo. Uhum. É o que a pessoa gostar mais. Sim, a pessoa pode eu, ser com brilho, sem brilho. Eu aqui neste quis brilho. dar estas cores todas, que acho que uhum. ficou giro, é para um jardim, fica, fica divertido. E acho que alegos. a cor aqui neste jogo, para mim, faz mais sentido. Mas se a pessoa quiser dar uma velatura uh, na peça toda, ficar com um tom de madeira e usar só as cores nas duas, tem que ter duas cores diferentes, não é para também o jogo? Também é possível, não é? Dar uma velatura. Sim, sim, sim, sim. há ah, quem gosta de mais. Eu dava agora aqui uma velatura e depois escolhia duas cores para o jogo. Pronto, esse acabamento já fica um bocadinho também uh, ao gosto de cada pessoa lá em casa, não, não é? Uma velatura mais indicada para o exterior, para, para o interior, um verniz. A velatura, assim, a velatura que, que aqui há vários tipos de velaturas uhum. a velatura que eu escolhi para aqui é uma de exterior portanto, ou seja, é uma velatura que está preparada para, para apanhar sol e claro que isto não é uma peça que vai estar à chuva porque obviamente Sim, que não pode mas ser mas tem resistência para Mas tem resistência, portanto, ela faz já a coloração de, digamos, da, da peça em termos de cor e também faz o acabamento já com o verniz, portanto, dá só uma velatura e já está os dois, é dois em um Uh, a tinta. a Olha, tinta... É precisamente a, a é? questão que chegou, que tinta então? se pode utilizar para ficar no exterior, é precisamente isto que estamos a falar? Pronto, a tinta para exterior, nós temos uh, a tinta de, exterior, de madeira, uhum. portanto, o, est estas tintas que nós temos, elas estas... dão para exterior, elas é, são okay. de interior, mas dão para exteriores. porquê? Porque nós podemos fazer um acabamento com verniz para o exterior, se nós vamos usar a peça muito tempo ao sol... Então podemos dar um verniz uh, à base aquoso também, compatível com as tintas, mas que uh, possa apanhar sol e não se estrague. Uhum. Sim, Pronto, temos de prolongar o tempo de vida da, da peça. Exatamente, quanto mais protegermos a peça em termos de acabamento, mais ela vai durar, até porque as madeiras claro. não são assim tão uh, fortes, não é? Uhum. Uh, chuva, por exemplo, não aconselho, não é? Mas o sol, se tiver um bom verniz, pode estar lá o verão todo, não, não tem problema. Dentro de casa pode-se dar uh, um acabamento com uma tinta interior de madeira e, e se quiser dar uma cera dá um acabamento de cera ou se quiser dar um acabamento de... Cera brunho. também, é possível? Sim, podes dar uma cera, okay. podes usar uma tinta e é fazer um acabamento com a cera. Até te digo que a cera uh, aqui funciona bem porque ajuda a deslizar mais o, o próprio... O, o, aqui estes orifícios. Aliás, eu naquele, eu naquele ali meti um bocado de cera aqui dentro. Porquê? Porque a cera ajuda também a, a, a madeira a ficar mais hidratada uhum. e, e flui muito mais o, okay. o jogo. E permite que quando coloquemos as fichas... Pronto. Então é. é assim, nós temos que ter em conta que a partir do momento que temos esta parte, que é o nosso núcleo de montagem, é isto, não é? Temos então lixo, lixa feita e pintura feita. Deixamos esse, secar isso tudo e então passamos à montagem. Pronto. Sim. Okay. A montagem, então é fácil, depois já temos esta parte, juntamos esta a fechar, e agora vou pôr aqui uma brocazinha. É só colocar-te aqui uma questão, enquanto preparas. Qual a melhor lixa para este trabalho? Ah, a, sim, por acaso é, é bem, porque assim, a, a primeira lixa que nós vamos dar, convém que seja uma lixa bastante grossa, porque ela vai logo dar ali sempre Aqueles... é utilizar uma mais grossa e até mais fina e no é? final dá uma mais fina acabamento. mesmo depois do acabamento da pintura eu aconselho sempre a dar uma, uma lixa fininha entre porque a pintura normalmente nunca fica com uma de mão vai sempre duas Sim, de mãos não é e de, de, ah, de ficar deixamos secar e passamos e logo... uma lixazinha sobretudo aqui as fichas como é que elas estejam se tu se tocas nela uhum. vês que estão Sim, é hidratadas portanto fica e então aqui vou fechar Rui, vou pedir só a tua ajuda se me claro. de seguras aí desse lado. Lá está, esta sanduíche também tem que estar certa. Aqui eu fiz três furinhos que elas vão. Os parafusos, uh, ainda não tinha falado deles, mas vamos ter sempre que usar uns parafusinhos fininhos, não muito grossos. Para fixar. Quantos é que eu utilizaste? Três, não é? Eu utilizei três aqui. Portanto, neste caso, seriam seis. Três de um lado, três do outro. Exato. E podes fazer uma coisa. Ah, se tu quiseres, que eu fui o que eu fiz aqui, um, fazes com que os parafusos entrem mesmo na madeira, porque esta madeira é, é muito mole, portanto dá para fazer isso. E depois ainda vou falar... Pronto. Ora bem, Rui, como vês, ele está é parafusado uhum, entrou exatamente. e agora e eu tenho feito. estas massazinhas isto é tudo para ficar mais perfeitinho não é isso é betume para madeira é um não é? betume para madeiras é um betume também que há aqui à venda uhum. ai ah, é para madeiras há branco há cor de pinho portanto há o tom que a pessoa quiser então vamos pegar vamos tapar isto porque isto depois então fica vai feio passar, não é? exato depois no final este se tiver tudo mais perfeitinho é mais bonito não estar a ver aqui os os parafusos à amostra deixa secar, passa-se uma lixa lá está, portanto este trabalho é tudo feito escolheste uma pasta do tom da madeira um, esta por acaso é branca ok, como também eu vou pode pinto? ser branco, né? eu ainda, não, ainda vais... não decidi como é que eu vou fazer este mas em princípio é para pintar okay. por isso. se fosse por exemplo para fazer em acabamento com madeira dava-lhe um tom de pinho logo para não estar a pôr o branco Portanto, isto são massas fáceis, também secagem também é relativamente fácil. Sim, existe várias coisas. o que poderia um, ficar mais próximo do tom da madeira. Pronto, passando uma, uma lixazinha e depois com a pintura fica completamente disfarçado e não ficas com os parafusos, porque eu acho que também não fica muito bonito. Sim, sim. Portanto, as massas também e é, é importante termos. Aplica-se com a espátula, não é? Como uma espátula fininha, portanto, o parafuso entra mesmo no orifício da madeirinha e depois cobrimos, depois da pintura não se nota nada. Sim, esse passo é, é simples de fazer. É, isto usa-se muito na, no, no processo das madeiras, não é? Ah, para disfarçar. Então, basicamente, nós temos aqui o nosso jogo montado. Como vês, o que é que eu agora vou fazer? Tenho aqui as peças. Isto é importante, aquela parte que eu estava a falar de orientação, porque ele tem que bater tudo certinho. Ou Sim, seja, e deslizam é, sem nenhuma dificuldade. E desliza e tapa-te o orifício, percebes? Porque imagina... Pronto. Ele, ele aqui estás a ver? Portanto, ou seja esta, esta furação é tal furação que eu falo que ela tem que ser muito certa as guias também têm que ser muito certa porque essas guias no fundo elas têm que, estar sempre, têm que tapar esta, os orifícios todos portanto por isso nós também fazemos o corte com uma craniana maior para podermos fazer isto. Porque se eu fosse usar aquelas que eu tirei daqui, uhum. estás a ver, ela não dá, ela passa-me de um lado para o outro. Não, não serve mesmo para nada. Tu referiste no início do workshop, é a diferença de um centímetro de uma para a outra, não é? É, entre, entre uma, uma... Vou tirar esta agora aqui por cima. E, e aquelas também. Entre esta, que é, que é feita na base, esta tem que ter, ou seja elas no fundo, esta tem que ficar tapada pelo. esta tem que tapar esta, uhum. portanto esta tem que tapar esta claro. que é para ficar com este efeito porque é a mesma coisa que esta, olha estás a ver? Uhum. esta sai do painel e esta aqui é que eu fiz para fazer as malhas de jogo portanto, é importantíssimo neste contexto todo de, de, de, de, deste jogo é realmente estas duas medidas portanto, que têm que ser certas e tem que ser furadas certas, e hum, é, é a base do jogo. Uhum. Depois a montagem, o pé, ou seja, o que a pessoa quiser, pode inventar um bocadinho também, não é? Porque isto também é giro é as pessoas claro, criarem um bocadinho. Claro. Hoje. É isso, Olha, Rui, eu, eu ontem, ontem, ontem, eu estava com dificuldade por causa disto aqui, porque fui à loja não havia ímãs e comecei a pensar, vou por o quê mais? E depois comecei a pensar e disse, olha, acho, que improvisar. Lá, uma cavilha, e aqui e pronto, uhum. estás a ver. Isto também é importante, eu acho que é engraçado, estes projetos não são aqueles projetos todos muito certos, são projetos para uma criação, podem até fazer coisas diferentes, em termos desde Sim, que a base... E também serem personalizados, não é? Exatamente, a pintura e tudo, desde que a base de construção é que tem que ser muito certa, que é as marcações e as furações. Essas realmente considero que é o que tem que bater mesmo tudo igual. Seja, daí, seja um para um maior, seja para mais pequeno, tanto a escala que escolherem obedece sempre a esse critério de, de marcação direitinha. Depois, eu, todo o resto, o pé, um, a forma da pintura, tanto isso depois cabe um bocadinho também a todos. Uhum. Eu acabei aqui por, neste jogo, um, cá em cima não se vê mas meti, uh, acabei de fazer um acabamento mais perfeito, pronto, tu vais olhando também depois para o teu trabalho e vais sempre... Depois sim... dividimos as peças para serem pintadas, não é? Porque depois, no fundo, cada jogador escolhe uma cor... Exato, tens de ter sempre duas cores, não jogar. é? Uh, tens que ter realmente... É, no, no, se, se optares por construir um maior, que é este caso, aqui obedece realmente a que haja mesmo uma estrutura porque é uma peça que vai estar e que as pessoas vão estar ali a, a tocar mais e que tem que estar realmente mais segura. Eu acho, considero que aqui, para além da furação, tudo que eu falei, o pé, o pé é importante aqui, uhum. porque eu inicialmente neste projeto tinha começado com um outro pé e depois cheguei à conclusão de que não estava muito satisfeita. E então pensei, não, eu vou ter que pensar e, e então, olha, aproveitei realmente. Uh, este, uns blocos de, de pinho maciço, porque já são pesados, porque o pé é que tem que ter um certo peso. Esta nossa caixinha acaba também por fazer estrutura. Sim. Portanto, neste caso... Neste caso porque é o modelo que tu, tu sugeres para exterior, não é? É, neste caso é. Agora é assim, podemos fazer este modelo em ponto pequeno. Uh, é assim, dá mais trabalho porque é tudo... Pronto, e considero que não, não há necessidade porque este já é, um, é uma medida em que nós vamos estar a, a jantar, ou assim, podemos ter isto em qualquer lado e não precisamos de fazer grande pé, porque o pé que eu fiz é já mais largo, usei também os restos de ripas que eu tinha, uhum. lá está, fiz aproveitamento de tudo. Exatamente, cá o está. O que me sobrou <risos> dali, usei para aqui, repara, é, é, o material todo uhum. que dali foi saltando, eu acabei por usar para aqui. Acabas por reutilizar todos os Portanto. materiais, o que é ótimo. E se quisesse, ainda podia pegar naquelas bolinhas e fazer uns mais pequenos. Portanto, as bolinhas que vão sobrando, posso ir fazendo outros jogos mais pequenos. Portanto, e naquela base, tu utilizaste duas cores, não é que é para distinguir e identificar? Nesta base da pintura, das, sim, achei é graça, porque lá está, essa é a parte depois criativa claro. de cada um. Essa é a que, que pode fazer ou não. É aqui, eu acabei por pôr... Uh, dividir, porque cada um tem a sua base de jogo, tu ficas aqui, eu fico ali, não há cá confusões, e, e ficam então as as, as as cores separadas, para não estar tudo confuso, um tira daqui, outro tira dali. Acho que este ficou muito engraçado, pelo menos eu acho, considero. E uh, E é prático, ele uhum. quando estiver no chão, para nós estarmos a jogar, é bastante prático, tem uma altura boa também, porque esta altura também convém uh, não ficar muito alto, porque se tivermos mais os mais pequeninos também querem jogar e depois temos que de estar a segurá-los, portanto, está uma altura, ela agora está aqui, claro, está muito Isso é um alto. E estamos tradicional, não é? Que já vem de geração para geração e continua É verdade, uh, atual. é verdade, e eu acho que agora para o dia do pai, eu acho que é uma ótima é de construírem, e porque não dá só para um dia, dá para o uhum. ano todo, e é divertido, e é uma coisa que fica anos e anos, não é? Porque este jogo já vem, como tu dizes, já há muitos anos, eram em plástico até, sim, eu, sim. nós jogámos em plástico, e, e pronto, e assim, em termos de material, o que é que eu considero para além das madeiras, não é? As ferramentas que nós precisamos mesmo é uma parafusadora sem fios. Uhum. E então a situação das cranianas que também podem adquirir logo só duas o tamanho que quiserem ou então comprar aquela que eu falei há um bocado que dá para fazer vários tamanhos, pronto. Esta, não é? Exatamente, essa e a outra também, essa aí, portanto, elas, elas dão para crescer, uma, uma, mais, uma mais em conta que outra, não é? uma mais profissional que outra, mas dá para crescer e para diminuir se quiserem. Eu gosto de trabalhar com estas, sinceramente gosto mais de trabalhar com estas, Acho é as que eu tenho na minha oficina, tenho várias, uhum. e tenho estes tamanhos. Estes e... são os espaços fundamentais, o resto é com a nossa criatividade escolhemos as cores, escolhemos o tipo de jogo, sim, sim, se queremos sim, maior, sim. Se queremos mais pequeno. Isso é, até se quiser ainda podem fazer um bocadinho mais pequeno, desde que tem um, dois, três, quatro, cinco, mas é assim, porque eu estou-te a falar mais pequeno, é, é porque as cranianas vão até a um espaço ainda muito mais pequeno. Uhum. Portanto, nós temos um diâmetro, penso que de dois, ou sim, seja, permite fazer as com peças mais pequeninas. Umas fichinhas muito pequeninas, portanto, ou seja, isto tudo encurta. Agora, é assim, o princípio do jogo, convinha que tivesse uh, estes orifícios, por norma é o que é, uh, mas podemos é trabalhar com cranianas muito pequenininhas, portanto, podemos fazer as furaçõezinhas pequenininhas, e faz também, e fica uma coisa mini mesmo, eu provavelmente o que me sobrou das outras, uh, já tenho aí um ou outro pedido, as pessoas têm estado a gostar muito de, desta ideia, e, e vou aproveitar, portanto. E é só arranjar mais uma, umas madeirinhas e encurtar um bocadinho o jogo e, e vamos à obra, não é? Porque isto também é assim: as pessoas têm mesmo que se propor e fazer, não é? Também não é claro. para começar e depois estar ali uma semana a, a tentar. Não, vai começar e acabar. Sim, um ou dois dias eu acho que considero que dá para fazer, a família toda dá para fazer o jogo. Não é muito complicado, como tu viste e toda a pode, gente. Viu. Realmente pode parecer no início que é. Mas não, não, é, foi, não é. é, não é muito, foi o que eu disse mesmo, uns passos uhum. importantes. Claro. Repito mais, já estou a repetir, mas é realmente é, é importante essa parte da, da marcação. Mas todo o resto pois, é tranquilo, é, é uma construção fácil e, e também não tem muita mão de obra, digamos, técnica. De maneira que eu acho que, olha, eu espero que lá em casa façam muitos joguinhos e mandem fotografias. Gostava eu de fazer, certamente. Gosto me agradecer, Margarida. Já estamos a terminar o nosso workshop. Uma vez certo. mais, muito obrigado pela tuas dicas, pelas tuas sugestões. Certo, obrigado, Faz um trabalho também. magnífico. Obrigado. Aliás, quero também agradecer pelo cenário que fizeste ah, okay. para o nosso workshop, com a imagem o do paisinho. pai. Sim. Está muito bonito. Obrigado. Ah, obrigada também a eu. Espero lá em casa também terem gostado e que façam realmente alguns trabalhos que são sugeridos aqui pela loja e pelos workshops que acho que vale a pena. Ok, Muito obrigado, muito obrigado Margarida, até uma obrigada próxima oportunidade, obrigada. Quanto se assim que nos esteve a acompanhar também o nosso muito obrigado, já sabe que marcamos encontro no próximo sábado, no próximo sábado iremos festejar o Dia da Agricultura, com um workshop criou a Minha Horta Urbana Sustentável. Espero por si, à mesma hora, às 15 horas, já sabe que este workshop fica disponível de imediato na nossa página do Facebook e mais tarde nas nossas plataformas digitais, no site, no Facebook e também no Youtube na rua Merlant, Portugal. Muito obrigado pela sua companhia, até ao próximo sábado, uma boa tarde.